Tanto problema que às vezes a gente nem para pra olhar o pôr do sol, pra olhar a lua, pra olhar a natureza, ouvir os pássaros cantarem, observar as formigas e tantas outras coisas bonitas. Então aceite o convite, faça um checklist, reorganize o kit, diz o que te mantém, mais puro de agora em diante. Siga as instruções do comandante Instrumental e a rima em acasalamento Nervoso a flor da pele, velejando rumo ao conhecimento Os pés tocam o céu infinito Sob as nuvens medidas, calmo quando tô aflito. aflito Esqueça do peso, discute da sua plenitude Construa com suas próprias mãos a luz e da sua virtude. Descubra o inexplicável processo, progresso no habitar natural do Urbano ao rural Pro universo não deu certo Não me apego, apago, deleto O projeto tem que ser perfeito Testo right, left, faço súplicas por inspiração Espalho rubricas em vias públicas Seja bem-vindo ao mundo da criação Meu mundo da criação Seja bem-vindo ao mundo da criação Viaje nessa canção, aperte o cinto e boa é diversão Imagine, crie, recrie, construa, destrua A opção é sua, então usufrua Seja bem vindo ao mundo da criação Viaje nessa canção, aperte o e Boa diversão Imagine, crie, recrie, construa, destrua A opção é sua, então usufrua Segure firme o manche como já é de praxe Relaxa, cheque os instrumentos E liberte seus pensamentos A frente enfrenta tormentos Desce seu talento, aquela habilidade Que vem de dentro, que deixa o clima suave Como o um vento, transformando e cocriando a seu redor, aprofunde-se no silêncio do seu interior, saboreando um estado supremo e superior. E retire a poesia mais cura, que traz a cura, luz a quem procura, com sabedoria de monte, fazendo caos um ambiente lounge. Use sua imaginação pra ir mais longe. Quando toca o beat, não tem limite. É hora de criar. Vê se não existe, anima-te, faça algo que gorde. Modifique esse mundo lost, não vive em vão